Acho que eu nunca fiz vídeo sobre troll. E é uma coisa tão importante, né? A gente tem que se lidar com troll o tempo todo. Aqui o canal, por enquanto, ainda está pequenininho, os trolls não estão vindo, não. Eu sempre falei muito, falo muito de troll com os amigos, porque eu tive uma infância que tive que lidar com troll. Eu era nerd, eu não encaixava nos estereótipos. E troll é um bichinho que gosta que você se encaixe nos estereótipos. E aí que vem a questão. O que é, na verdade, um troll? Um troll é uma pessoa má? o troll é uma pessoa... Poderosamente má, em geral, o troll é uma vítima de troll também. Quem é uma vítima de troll, que é uma vítima de troll, que é uma vítima de um psicopata ou coisa parecida. Que aí sim é mal. A quantidade de troll que a gente encontra no mundo hoje é muito grande para a quantidade de psicopata que os estudos de psicanálise nos dizem que existe. 3% de homens, 1,5% de mulheres. Claro que esse número pode estar errado, mas dificilmente vai chegar ao número de 30%. Vai ser lá 5, de repente até menos psicopata do que se imaginava que tem. Acho mais fácil, porque qual é o universo de pessoas que um psiquiatra, um psicanalista tem para analisar? São pessoas que já têm alguma... alguém já levou lá para ser tratado, então já deve ter alguma coisa estranha, que é capaz de ser menos psicopata no mundo do que 3,1,5%. Então, por que, que temos tantos psicopatas? Bom, vários motivos. Primeiro que a gente está numa cultura toda doentinha, né? de, com um monte de estereótipos que não funcionam. Se você começar a observar os estereótipos que nós temos, mulher é frágil, mulher é calma, homem é selvagem. Né? Começa a observar isso nas pessoas que você conhece e vai ver que não encaixa, não funciona, o estereótipo não funciona. Até tem um ponto que as pessoas tentam se comportar daquela forma que o estereótipo impõe, mas não é da natureza delas necessariamente só porque tem um pênis ou porque tem uma vagina, ou porque é branco, ou porque é amarelo, ou porque... Né? Essas pequenas diferenças físicas não implicam em grandes diferenças psicológicas. Então o troll é, antes de mais nada, na minha opinião, uma pessoa que está assustada. As coisas estão fora da ordem. Para ela, porque a gente vive ainda por cima uma transição de eras, muita coisa está mudando, enfim, o Troll do bichinho perdido, ele é uma criatura que quer colocar as coisas dentro daquela normalidade, dentro dos estereótipos que ele espera que valham, porque assim ele se sente seguro e eu fiquei pensando, porque eu sempre tive uma tendência a tentar identificar, se eu estou falando com um Troll que é mal mesmo, ou se é um troco que está perdido, e tentar falar com um troco que está perdido como se ele não estivesse me trollando, como se eu estivesse entendendo que ele está fazendo uma brincadeirinha e continuar falando com ele normalmente. De uns tempos para cá eu parei de fazer isso, mas eu estava errado. Eu acho que a gente tem que tratar o troll ignorando que ele é troll, porque talvez assim a gente lance um pouco de luz sobre ele. Agora, claro, trolls são especialistas em machucar a gente. Então você vai sentir ferido, vai sentir ferida. Se esse custo for muito alto para você, é melhor nem entrar na discussão com o troll. Mas se você entrar na batalha, pensa assim, por que, que essa pessoa está sendo tão agressiva? Por que, que ela não está argumentando comigo? Ela está só me atacando, colocando em dúvida a minha inteligência, colocando em vez de usar argumentos. E talvez o melhor jeito de lidar com ele seja falar assim, ah, você acha, por exemplo, ah, você é um homem velho, por que você acha que homens velhos não podem ter uma opinião sobre o feminismo, uma opinião favorável ao feminismo? Homens brancos não podem ter uma opinião favorável aos direitos iguais dos negros. Desenvolva o seu raciocínio. você for puxando a pessoa raciocinar para a pessoa argumentar, talvez saia alguma coisa dali. É claro que, na maioria das vezes, o troll não quer pensar. Porque ele quer justamente que as coisas fiquem do jeito que ela aprendeu que deveriam ser. Os homens de um lado, as mulheres do outro, os brancos de um lado, os negros do outro. Coitado, na verdade. Ele tá, vai sofrer muito na vida dele porque é um movimento, são movimentos que não tem volta. Não tem como você considerar... Voltar a achar que o canhoto é um bicho do demônio. Não tem como voltar 400 anos. Ainda existe muito preconceito com o negro, com mulher, com um monte de coisa, mas... Todos os movimentos levam a crer que isso vai acabar, que não tem como sustentar mais isso. Então o troll está lá perdidão, coitado, querendo se agarrar num mundo que vai se desfazendo, não é nem aos poucos, vai se desfazendo rapidamente, e ele vê uma, que outras pessoas são livres para pensar de outras formas, e ele não é. Então, nesse caso, muitas vezes o caminho vai ser você falar assim, cara, você não é obrigado, você não é obrigada a aceitar as coisas sem pensar você pode mudar sua identidade vivemos tempos fluidos você pode mudar seu ponto de vista você pode ver o mundo de uma forma diferente talvez o que você esteja vendo como uma coisa ruim não seja uma coisa ruim seja só mudança é que a gente experimenta a mudança como uma crise né a gente experimenta a mudança como um tipo de morte tem um livro do iris Fron que falar sobre isso Eu não sabe não lembro o nome dele Iris Fromm, bem antigo né não se deixe levar. Eu acho que o mais importante, não vá na onda do troll. Às vezes o troll vai falar coisas que são muito convincentes. Você vai ficar em dúvida. Nossa, será mesmo que porque eu sou mulher, eu não tenho esse direito? Coitado do homem, né? O homem, ele tá lá, eu sou tão atraente. Como é que ele vai resistir? Espero que o vídeo seja útil para você, para alguém que você conhece. Fique à vontade de aparecer sempre por aqui. Tchau, tchau. Esse vai ficar um vídeo sobre estereótipo, né? Já foi em três minutos. Ah, olha você, velho, falando, velho homem, definindo o feminismo. Ah, sua mãe deve te odiar. Vai lá pra tua mulher machona que te comanda. Essas coisas que o troll faz. Desenvolve. Chamou?